Olá, leões! Eu me chamo Paula Tavares, e se você é novo pela aqui, seja bem vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai aprender a fazer mais um short pra ano Por que eu tô falando mais um? Porque a gente já tem um modelinho super fashion aqui no canal. Se você não assistiu, acesse o card acima pra assistir. Nesse momento, essa peça que vocês já estão aí vendo confeccionada, é nesse vídeo que eu pedi pra vocês assistirem. Vocês vão aprender como fazer. Eu usei essas três tonalidades de linha, que tá aqui na descrição do vídeo, para vocês saberem quais são as tonalidades. Esse primeiro momento, que eu já orientei vocês a assistirem, o vídeo do card acima, é super fácil. Não tem dificuldade. Assiste o vídeo e depois você volta. Mas eu quero falar sobre a metragem. Na hora da metragem, você vai aí pegar a circunferência do seu quadril, medir o total dessa circunferência... E dividir por dois, porque dois paula? Porque a metragem dividido por duas peças que a gente confeccionou, então você vai fazer duas peças nesse total que foi dividido por dois. Tá bom? Até aí, tudo ok? Deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao processo desse tutorial e desse aprendizado, tá certo? Então vamos adiante. Após a gente tirar essa metragem, a gente vai trabalhar o gancho. O gancho é o momento que eu quero fazer junto com vocês para que todas entendam. Qual é esse passo aí, que é muito importante para não ter confusão. Vamos adiante. Agora é hora da gente fechar essas duas peças. Você vai colocar a frente com a frente e na lateral você vai fazer uma costura com agulha de alfaiate. E aí, eu vou aconselhar você a assistir esse vídeo do card acima que eu ensino detalhadamente como fazer uma costura do crochê. Esse vídeo tá super detalhado e você vai entender como faz todo esse processo. Assista ele e veja, e depois você volta aqui para o vídeo, certo? Então, após você fazer essa costura, vamos trabalhar o gancho, que é muito importante que vocês entendam como é essa parte. Meninas, não tem como eu ficar falando todos os detalhes já que eu já tenho aqui no canal alguns vídeos que explicam como faz algumas partes que vocês aí com certeza não estão vendo agora aqui que eu tô pedindo para vocês assistirem esses vídeos para que esse vídeo agora o atual não fique tão extenso então assista os outros vídeos é muito rápido para que você entenda qual é os próximos passos quando eu solicitar que vocês assistam esses vídeos vamos adiante Feita essa parte do gancho eu vou explicar a vocês. Fiz um bloco de três pontos altos, e nesse espaço aqui, eu vou fazer mais um bloco de três pontos altos. Nesse short, eu quero lembrar que eu vou colocar um forro, diferente do outro que eu fiz. E nesse modelo, a gente não tem o jeans no meio do short, apenas no cós, tá bom? Então, esse modelo é diferente... Do outro modelo que eu já postei. Então, chegando aqui, né? Nessa parte. Eu vou... Aqui nós temos 12 correntinhas. Eu vou pular duas correntes e vou laçar a minha agulha na próxima correntinha. E aí, nessa mesma correntinha, eu vou fazer três pontos altos, formando um bloquinho. E depois, eu vou dividir esse bloco por uma corrente. E vou pular novamente, ó. Uma, duas correntinhas. E aí, no próximo, na terceira, mais um bloco de três pontos altos. E essa sequência vai se repetir novamente, ó. Uma corrente, eu vou pular uma, duas, uma, duas, e na terceira, eu vou colocar aqui novamente, tá vendo? E nesse espaço aqui eu vou juntar com um ponto baixo. E aí eu vou repetir a sequência. Eu vou subir aqui três correntinhas. Vou laçar minha agulha e repetir todo o processo. Então eu vou fazer isso desse lado aqui, vou completar essa parte toda, tá vendo? Depois eu vou fazer o outro lado das pernas. Vou mostrar aqui pra vocês como é que entra. é a visão. Deixa eu consertar aqui. Aqui, ó. Foi o que a gente acabou de fazer. A gente vai começar a levantar essa parte e a gente vai fazer a sequência de cores. Eu vou mostrar pra vocês quantas vezes eu fiz essa sequência, essas carreiras, e aqui já tem o um lado. Depois, a gente vai fazer o lado de cá, na mesma sequência. Porém, quando chegar aqui, ó, a gente vai colocar cada bloquinho num espaço... Desses, dessas duas correntinhas. Uma aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, e aí a gente finaliza com um bloco aqui. Então, essa observação aqui também é importante ser feita. Então, eu vou mostrar pra vocês como é feito essa parte aqui, ó, da passagem de mudança de lado. Você vai laçar sua agulha, aqui você vai fazer uma no meio. Duas. E aqui, nesse espaço, mais um ponto alto. Então, forma um bloco de três pontos altos. E você faz uma corrente e continua. O bloquinho eu fiz após o gancho. Então, aqui eu vou contar do gancho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, foram dez. Dez de cada lado. Então, você faz essa quantidade de aumentos nessa parte aqui das pernas e olha o resultado perfeito né nem parece que fica costurado então dá um acabamento perfeito a sua peça e sempre precisamos nos preocupar com isso vamos dar continuidade eu fiz aqui sequências em cada espaço de três pontos baixos Vou fazer isso por toda essa circunferência, dando assim um acabamento para depois fazermos a junção dessa parte com o cós do jeans. Eu vou fazer esse final para que vocês entendam como eu fiz todo esse processo, e vocês possam fazer aí. Eu já fiz bastante aqui, mas eu vou finalizar com vocês para que vocês entendam. Tá vendo esse espaço? Nesse espaço aqui, eu vou pular, vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Novamente, outro espaço eu pulo e faço três pontos baixos. Vou pular novamente. E vou fazer três pontos baixos, tá vendo? Isso aqui, depois, a gente esconde esses acabamentos. E eu vou fazer isso até chegar aqui na ponta e vocês perceberem como eu vou finalizar. Mas eu quero deixar um convite aqui pra vocês. Caso você ainda não participe do grupo no Facebook, eu quero convidar você a participar. Lá a gente compartilha um pouco dos nossos trabalhos, todas as criações. Então, se você gosta do crochê, gosta de compartilhar com outras artesãs, vai lá no grupo, entra no grupo e pode postar todo o seu trabalho. E eu vou estar tá lá para parabenizar você, porque com certeza você se empenhou em fazer esse projeto e ele aconteceu. Então, meus amores, faço sempre três, pulo para o outro lado e faço novamente mais três. E você vai fazer isso por toda essa circunferência. Eu vou finalizar aqui para vocês verem como vai ficar o resultado final. Perceba que esse acabamento de pontos baixos, ele serve também para esconder a linha. Como eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho um pedaço de linha, eu vou botar essa linha para cá. E vou fazer o ponto baixo em cima dessa linha, entende? Então você esconde as linhas também com esse tipo de acabamento. Vou fazer o arremate agora, aqui. Prontinho. E agora, é o momento da gente juntar o cós que a gente fez, reaproveitando o jeans. Olha ele aqui. Eu fiz todo o acabamento de um lado, olha como fica. Perfeito. Em breve, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre esse tipo de acabamento, porque eu uso muito aqui nos meus projetos e com certeza você vai gostar, porque vai ser mais detalhado. Mas vamos lá. Eu reaproveitei uma calça jeans, correto? A ideia foi essa. E a calça que eu reaproveitei foi essa daqui, ó. Então, meus amores, a ideia é fazer o uso dessa técnica do crochê com jeans. Como é que nós vamos fazer a junção dessa peça com essa? Primeiro... Eu vou fazer uma sequência agora de pontos aqui, ó, de pontos altos. Para cada ponto baixo de base, eu vou fazer uma sequência de pontos altos. Eu sempre gosto de pegar, ó, soltou aqui, eu sempre gosto de pegar e esconder, né, logo esse, esse pedaço de linha, passando ele aqui por cima. Então, eu vou subir uma, duas, três, três. Depois eu vou laçar aqui, ó. Toda essa sobra a gente vai esconder aqui. A gente vai pegar uma aqui, ó, esconder, e fazer outro ponto alto. Novamente, em outro espaço. Outro ponto alto. Outro espaço outro ponto alto, outro espaço, outro espaço, outro ponto alto. Então, nós vamos fazer essa sequência para cada ponto de base, ok? Cada ponto de base, nós vamos usar um ponto alto. Depois, a gente vai costurar essa parte aqui. Só que antes, eu quero mostrar como foi construída essa ideia com jeans eu peguei aí as pernas de uma calça jeans fiz uma pala no um tamanho da minha cintura e aí vou passar agora para vocês as metragens que eu usei da altura porque a largura você vai fazer de acordo com a medição da sua cintura e se você não sabe tirar essa medida assista o vídeo em cima aqui no card que eu ensino como tirar as medidas para roupa no crochê fique atenta aqui eu tenho 9 centímetros de altura dessa pala agora a gente vai começar a fazer uma parte de acabamento nesse jeans com a agulha mais fina você vai furar esse jeans dobrando essa parte do acabamento que a gente já passou na máquina a gente colocou aí um ponto zigue-zague perceba que eu vou sempre segurando com as mãos ali. Essa, essa parte para que ela fique dobrada. Quando fica dobrada, você vai laçar a sua agulha, puxar a sua linha fazendo um ponto. Depois, vai fazer uma correntinha. E quando você fizer depois uma correntinha, você vai dar um espaço aí, um espaço que você vai usar para todas as sequências, e vai laçar novamente a sua agulha no jeans. Vai puxar a linha, vai fazer um ponto e depois uma correntinha. Depois que você fizer uma correntinha, você faz novamente o processo e vai dando sequência a todo o acabamento. Faça isso por todas essas duas partes do cós, em cima e embaixo também. Vamos à próxima etapa. Quando a gente for começar essa parte da costura, deixa eu só explicar esse início aqui pra vocês... Lembra que a gente deixou essa parte aqui? Que é a parte que vamos dobrar para costurar. Então, a gente vai começar colocando da parte de cá, tá vendo? Aqui, A gente pega daqui. Porque quando a gente dobrar essa parte, ela vai vir aqui pra dentro. Então, a gente pega a parte... Da parte que já tem o acabamento. E assim, a gente vai fazer toda a costura. E se você não sabe como fazer essa costura... Assista o vídeo acima, onde eu ensino rapidamente como fazer junção de duas peças com agulha de alfaiate, ok? Assista, porque você vai entender como fazer essa parte aqui. Você vai colocar avesso, frente com frente, né? E vai juntar aqui e vai fazer a sua costura. Mas assista esse vídeo que tá no card aqui em cima, pra você entender. E eu vou dar continuidade aqui, quando eu chegar desse lado, eu vou parar, e aí eu já vou trazer a peça pronta junto daqui, ó, com essa, certo? Só que, deixa eu ensinar primeiro a vocês como posicionar esse cós no seu short. Suponhamos, eu tenho aqui, já levantei com vários pontos altos, e essa parte aqui do cós que a gente tem... Ele vai ficar nessa lateral, a, por, a parte do corte vai ficar na lateral que está aberto aqui, ó. Essa lateral que eu deixei aberta, eu tive que abrir mais, porque eu usei um zíper de 20 centímetros na cor da última linha. Então, você vai usar um zíper na cor da última linha que ficar aí nesse acabamento, ok? Mas antes de continuar, eu não pedi o seu like, não pedi a sua curtida, mas se você tá gostando, me ajuda a divulgar mais esse canal para que outras artesãs crocheteiras aprendam a fazer modelos criativos e possam fazer disso também uma forma de trabalho. Voltando, eu coloquei o zíper, eu fiz essa colocação na técnica da costura feita à mão. Isso mesmo. Eu fiz o ponto alinhavo. E depois eu fiz também, ali no acabamento, o ponto chuleado. Assista mais no card acima sobre esses pontos para que você entenda como fazer esse tipo de costura nessa parte da colocação do zíper, ok? Entenda uma coisa. Quando eu for fazer a colocação desse zíper, o tamanho do zíper vai ser o tamanho da abertura da lateral, certo? Por quê? Pra que essa peça possa passar direitinho entre o quadril da sua cliente e fique tudo tranquilo. Então, o tamanho do zíper de 20 cm é o tamanho da abertura da lateral que você vai costurar junto com o zíper. Vamos lá. Agora, é a parte que nós vamos colocar o forro no short. A gente já fez toda a costura. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o seu short do lado do avesso... Assim, como eu coloquei tudo certinho, ok? E depois você vai pegar o seu forro e vai vestir esse short, só que você vai vestir com o lado do avesso, tá certo? Da seguinte forma, você vai assim, ó, colocar ele pra dentro, como se fosse vestir mesmo. E você arruma direitinho... Para ele não ficar bagunçado. Deixe ele todo esticado, tá vendo? Bem assim. Perceba uma coisa. Quanto mais tecido você colocar nesse forro, mais solto ele vai ficar. Nesse caso aqui... Esse forro, ele vai ficar um pouco colado no corpo, porque eu deixei ele um pouco justo. Mas se você, na hora que cortar, deixar um pouco mais largo, ele vai ficar um pouco mais sul, tá bom? Tem essa observação que eu quero deixar pra vocês. Então, já que você arrumou direitinho, a gente vai começar a fazer agora a parte que vai prender esse forro. E é da seguinte forma. Você vai pegar o forro aqui, certo? Certo? e vai fazer um ponto chuleado. Se você não sabe o que é ponto chuleado, assista o vídeo, assista o vídeo em si. Assista o vídeo do card acima para você aprender. Mas a técnica é basicamente o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o tecido, dobrar um pouquinho só assim. E vai pegar a sua linha e vai passar na linha do crochê de forma muito superficial, para que não apareça do outro lado do crochê, certo? Mas é muito superficial mesmo. Você vai pegar a linha do crochê por cima, para que não apareça no lado da frente do seu short. Eu vou mostrar para vocês que realmente não está aparecendo, ó. perceba. De forma muito superficial E você vai fazendo isso. O ponto chuleado. Detalhadamente, assista o vídeo acima. Olha aqui a frente. Nem aparece, tá vendo? Então, você vai fazer todo esse processo até chegar aqui do outro lado. E aí, vocês vão ver o resultado final. Esse foi o resultado final. Deixa eu colocar aqui. Eu simplesmente amei. Eu espero que vocês também gostem. E o forro, como ficou, deixa eu mostrar aqui o detalhe para que vocês percebam a parte desse forro. Olha aqui. Tudo feito à mão. E aqui, eu não costurei. Por quê? Porque essa parte que você abre, ela tem que ter uma folga. Então, eu deixei bem folgadinho mesmo. Eu trabalhei na sobra do tecido. E deixei ele aqui aberto, sem nenhum. Agora, eu poderia ter feito também um acabamento daqui. Eu vou fazer isso. Fazer um acabamento aqui pra não ficar isso solto. Mas, não costura essa parte aqui do zíper. Ele fica aí aberto pra facilitar na hora que abrir e fechar o seu short. Gostaram, meninas, desse modelo do short praiano? Se você gostou, deixa sua curtida, o seu like e deixa o seu comentário de ideias que a gente pode criar. E eu vou estar aqui pra ouvir vocês. Um grande beijo e até a próxima!